Foi em que ano que tu lançou a Onda Sul? Aí a Onda Sul surge em 1999. Eu tá. tava... A história é, é cabulosa. Pô, então faz tempo pra caralho, tá? Vai, nós é velho é. pra caralho de, de cultura. Eu tava na porta da minha casa e eu escutando o Câmbio Negro com os manos na porta da minha casa, com o André, a três, com o Sout, Gama, o Joab, e aí eu tô ouvindo e... e ah, Câmbio Negro, que é uma banda pesada de Brasília, mano, o X. Aí eu desci da, da, do meu quartinho, que era em cima da uma favelinha assim, do comercial... Eu desci, para conversando eu com os caras na porta um de casa, né? duas horas da manhã. Aí os caras falaram, mano, quebrada não acontece nada, né? Aí eu olhei para os caras e falei, mano, tinha que acontecer que nem no sul. Inventei, no nada. No sul, os caras, o que que tem no sul? Eu falei, a ah, Onda um Sul tem no sul. <risos> mas o que, que é um da Sul? Eu falei, um Onda Sul é todos somos um pela zona sul de São Paulo, mano. Aí os caras, porra, mas tu, como tu que tu é isso? Você inventou essa porra na hora? Nossa, inventei na hora. <risos> mano. Aí os caras, era dia 1 de abril. Aí eu falar 1 de abril, não tem porra nenhuma, volta para casa, né? Mas aí os caras, mano, e louco, como que é esse bagulho? Eu falei, então, não tem os caras Eu tava com o Da Guedes na mente, lembra do Da Guedes? Eu falei, não, eu tenho é os caras lá do sul também. De Porto falei, Alegre. De Porto Alegre. Aí eu tava, não, porque tem o Da Guedes o Da Guedes e os caras tá lançando a Onda Sul lá e tal. Aí os caras, mas como que é todo mundo da Zona Sul de São Paulo, sei lá, no. Eu falei, não, é Zona Sul da, lá do Rio Grande do Sul, do bagulho lá. Aí eu fui emendando a mentira, <risos> é, mano. E os caras, nossa, louco! Aí eu fui no carro, no Fusquinha que tava na porta, e escrevi atrás assim, ó, Onda Sul, com o número um, né? Ah, é um número? Eu sempre tive a visão que número a casava, tá ligado? Por causa do chupac e tal. Aí eu... Não, é assim, ó. Um da suma mano. Os caras loucos, mano. Ô, mas esses caras vendem de aonde? Eu falei, não, eles vão mandar umas outros pra cá semana que vem. Caralho. Aí eu já falei, não vou falar que é mentira porra nenhuma, viado. Eu vou vender alguma coisa. É, eu sempre gostei de vender as coisas pra comerciante. Que trabalhava em feira, trabalhei em padaria. Aí eu chamei os mano. Falei, ó, vai, pode vir daqui a uma semana. Aí cheguei, mãe... Minha mãe era empresária, mestre, né, mano? Trabalhava é. na escola ali no Vitello, merendeira. Eu falei, mãe, tem como você me 20 reais pra me comprar os bonés e vender? Mas você vai retornar esse dinheiro pra mim? Eu falei, não, retorno, mãe. Os 20 reais eu te dou até um jurinho, deixa eu. Aí minha mãe, ó, eu vou pegar esse dinheiro, seu pai não pode saber, não. Aí minha mãe me deu os 20 reais. Aí eu fui no. Hoje chama Shopping Campo Limpo. Antes era ser supermercado, César né? supermercado. Sim. Aí eu colei e falei, moça, quantos boné dá tá pra fazer com isso aqui? Ela falou, ó. É bordado próprio? Eu falei, é. Ela falou, é bordado próprio dá pra fazer cinco bonés. Entendeu? Onde um de casa que ele tinha só cinco. Aí eu falei, então faz um daçu aqui, pá. Aí a mina bordou. Eu falei, moça, atrás do boné, né? Que aqui, aqui atrás, né? Falei, aqui atrás do boné, assim, que nem aqui, ó, desse aqui, ó. Tá vendo? Um daçu uhum. só que era Capão Pecado. Falei, atrás do boné, aqui, pra não ficar vazio. O que que dá pra pôr? Ela falou, é mais um real. Aí eu falei, vou pôr Capão Pecado, o nome do livro que eu vou lançar, né? Aí pôs Capão Pecado. Mano, foi meu erro, velho. Por quê? Quando eu cheguei nos caras, eu falei, oh, mano, saiu o bagulho da um os caras. Ô, louco, olha o número um bem grandão, tá? Aí tal. quando vira o capão. Capão Pecado, vai ah, se fuder, <risos> rapaz. Isso aqui é você. Aí eu falei, não, mas é que os caras estão tá me patrocinando, tá ligado? Não, mano, isso aqui tá isso Quanto que é o boné? Eu falei, é 19, mano. Eu tenho a notinha até hoje. Eu caí que já vi a notinha lá na exposição da loja. 19. Ah, mano, 19 tá caro, mano. Tem um é o bagulho de capão Pecado, é um patrocínio, mano. Eu falei, ah, então eu faço 15, mano. Perdi 4 reais em cada um <risos> Essa porra. Falei, os caras, eu dou 15. Aí eu vendi os 5, mano. 75 pau. Dei 20 pra minha mãe, e fiquei com 55. Oxe, no outro dia eu tava no Brás, irmão. Fui lá na brece, passei pro Baixão para imprimir cinco camisetas. Um da Sul, Capão Redondo. Falei, agora eu vou assumir o bagulho. Aí cheguei nos caras, os caras, não, aí o bagulho é do Capão, mano. Não é possível, tá escrito Capão Redondo. Eu falei, não, é que os caras mandou pra mim, tipo, representar os caras. cara, eu falei, não, aí não acredito mais, não. Agora você assim, já perdeu, mano. Agora já era. Aí eu falei, não, então é, o bagulho é meu mesmo, mano. Aí assim, aí os caras comprou. Mesmo sendo seu, falou. Mesmo f... sendo meu, não, eu vou comprar essa porra, já tô já me fudindo o boné mesmo. <risos> aí só que na quebrada, ou até hoje é assim, hein? Vou dar um toque pra quem tá em casa, ó, se liga. Todo brasileiro só paga pau pra exclusividade, irmão. Tudo que é demais, ninguém quer. Só os exclusivos que vira. Vocês não estão com figurinha exclusiva, limitada, pá, que vocês sabem o jogo, qual que é. Sim. Desde aquela época assim, eu falei, só tem cinco boné. Olha o mano aqui, pegou é por isso que eu, É por isso que eu me identifiquei com a marca, porque tipo assim eu nunca gostei de usar nada que, que era conhecido, tá ligado? Falo, oh, pra você ter ideia, eu, eu, eu, eu, às vezes eu ia na, na, nessas lojas Ering, eu comprava tipo cinco, seis camisas que não tinha e nada de não tem escrito, nada, eu tá também, ligado? eu, eu falo, também. Gostava pra caralho, mano. Às vezes os caras olhavam e falavam, pô mano, esse cara tá tomando banho não, mano? todo dia tá com a mesma coisa. Às vezes eu comprava quatro, cinco da mesma. Tá não, e, e você vê a, a, coisa, a questão da marca, é legal a gente falar também, a marca ela não é feita para periferia, ela é feita para excluir a periferia, porque é tudo caro, tudo muito Sim. alto, e, tá ligado? e não gera mão de obra local. A mulher da, da, da quebrada ela não trabalha na marca, os caras não, não vivem do bagulho, tá ligado? o bagulho é tudo feito e... na, China. na China. Aí eu falei, não, mano, vou fazer um bagulho na quebrada. Aí eu fui inventar de confeccionar a marca, em vez de comprar no Bresser, confeccionar... Aí eu perdi 20 anos da minha vida fazendo isso, <risos> tá ligado? Só 20 anos, porque eu aí arrumei comprar... ah, o custodeiro, o montei facção, né? Montei as facções. E aí eu descobri que a Quebrada já fazia também. Porque a Quebrada também faz Nike. A Quebrada faz o New Skate, a Quebrada faz todas as marcas. Só que não leva o crédito, tá ligado? Faz por centavos. Quando eu cheguei nas fabriquinhas que eu descolei, o cara falou, não, blusa eu faço já da Nike. Eu falei, Da Nike aqui dentro? Rebook tá aqui, ó. Olha o corte que eu faço. Pessoal, quanto que eles pagam? Dois real, aqui, três real, ali, dois real. Eu falei, não, mas eu quero pagar melhor. não posso pagar pouco, mano. Tá ligado? Até hoje os moleques falavam, mas a marca não é barata. Não é barata porque eu não exploro ninguém, mano. Eu pago justo pra todo mundo da cadeia que trabalha dentro do bagulho. Todo mundo que trabalha contigo é da quebrada? É da quebrada. Todo, todo o produto que nós gera é de quebrada. Tá ligado? Todo, boné, camiseta, moletom. Eu só faço o que a quebrada faz. Às vezes eu, que nem, eu tenho vontade de desenvolver um tênis. Não desenvolvi até hoje porque eu não achei em quebrada. Então eu tive que não ter o tênis, tá ligado? Mas tudo que eu posso passar o processo sobre... Só uma, um, uma marca de boné que eu tive que pegar fora porque a tecnologia do boné não tinha, tá ligado? Dentro da quebrada, que era um boné que eu queria de veludo, porque quebrada tem um bagulho de veludo. Pode ver que a ciclone regaça de vender, né? Então eu queria montar um boné, aí eu não pude fazer na quebrada que não tinha. Mas todo o resto é tudo feito em quebrada. Nossa, tinha uma época lá no Rio, lá, que os cara o bagulho era ciclone direto. Só ciclone, eu ficava, caralho. Eu nem entendia muito qual que era a pira, porque, assim, aquele lance que eu te falei, eu não curto muito esse lance de andar por aí cheio de marca, que se for... Cara, vocês vão me ver muito com essa camisa aqui, com esses bonés aqui, porque eu uso de bagulho que nego me dá. Ó, mas... <risos> oh, esse aqui é da Gringos, mano, podcast dos parceiros meus. Da hora. Os mano de responsa, podcast Caralho, que tá aqui. esse aqui é bonitaço. Esse é bonito, né, mano?